Muito bem, gravando! Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Blinderando Jogos! Se você quiser pular essa parte e ir direto para Gameplay, é só avançar o vídeo até o tempo que está aparecendo no seu vídeo. Música mostrando e testando o novo computador que nos servirá na produção dos vídeos O computador novo é um Ryzen 5 1600X com 8GB de RAM DDR4, placa de vídeo GeForce GTX 1060 com 6GB, tudo isso numa placa-mãe AB350. E para não provocar um incêndio, um Water Cooler H60. E para fornecer energia para tudo isso, uma fonte de 500 watts da Corsair. Muito bem, tudo configurado, então vamos para o jogo! Bienvenue à The King of Iron Fist Tournament 7. Ling Xiao Yu. Get ready for the next battle. Rapaz, Tekken 7. Vou jogar pela primeira vez. Tekken foi um dos primeiros jogos que eu joguei no arcade. Oh gosh! I'm getting nervous. <laughs> Fight. Não tive a oportunidade de jogar nos consoles, somente nos arcades da época e depois através de emuladores. <SILS> Round two. Fight. <SILS> Estou jogando com a experiência do Clássico. Joguei muito Tekken 3 e Tekken Tag, ou seja, eu desconheço os combos novos. Ah, vamos ver se os truques velhos ainda funcionam. Você pode não acreditar, mas eu estou jogando pelo teclado. E você pode se perguntar, mas como? É que não se trata de um teclado qualquer. Se trata de um teclado mecânico, da RGB da PCIe. Na época que eu comprei era o melhor custo-benefício. Custo Estou pensando em começar a trazer jogos de luta em 3D, como Tekken, Dead or Alive, Virtual Fighter, etc. O que você acha da ideia? Você gostaria que eu trouxesse algum jogo específico para o canal? Então, deixe seu comentário. Round 1. Fight. A partir desse vídeo, a programação continuará com três vídeos por semana, um vídeo na quinta, na sexta e outro no sábado, e às vezes no domingo, caso ocorra algum imprevisto. Round. Round one, fight. Para não perder os próximos vídeos, inscreva-se e ative as notificações. Fight! Final Round Fight! Yuh! Yuh! Yuh! Se você quiser mais teken no canal, dê um like nesse vídeo e compartilhe nas redes. Round two, fight. Final round.